Caralho, onde né? que o Supremo e o foram parados, Sumiram dois meses. Olá! Quer saber onde estávamos? Resposta fácil. Estávamos de férias no Caribe. Andamos no navio do Jack. Capitão Jack Sparrow, por favor. Ah, que se dane. Bom, curtimos muito, tomamos whisky, nadamos em piscina, porque o Supremo tem medo do mar. Também não posso deixar de comentar que o uísque era na verdade xixi de gavião, que sorte que eu vi antes de tomar, não posso dizer o mesmo do Supremo, coitado, está com uma virose fodida. Agora ele está... Ah, sai desse corpo que não te pertence, monstruosidade. Isso, esqueci de mencionar que ele está no meu banheiro. Bom, tudo esclarecido, então bora pro vídeo. Quem lembra das minhas análises? Bons tempos, Não? Enfim, caso não haviam notado, há uma playlist no canal com o nome Análises, se tratava de uma, digamos assim, uma série. Porque parei. Os vídeos eram muito chatos e vergonhosos. Então decidi parar com eles, bom enfim só toquei no assunto da série porque quando eu fiz o vídeo dizendo que o homem-aranha 3 é meu favorito e isso é mesmo verdade seguinte um tempo depois da publicação não tirei da cabeça que se eu criasse uma série defendendo coisas seja filme quadrinho jogo série foda-se a porra toda poderia ser bem interessante mas eu não vou pegar qualquer coisa odiada e engançar claro que não vou chegar com um de volta ao lar e falar olha que filme maravilhoso porque isso é mentira. Ele não é um filme maravilhoso, é um lixo assombroso. A princípio vou pegar coisas que nas quais eu goste e pedir a você para darem uma chance, esse vai ser o primeiro episódio, ou do Homem-Aranha 3 pode ser um tipo de episódio zero, sei lá. O que trago pra vocês hoje é um quadrinho. Será que eu bolo um bordão? Tipo, vamos dar uma chance pra sexo a sushi por exemplo, sushi é nojento. Já imaginou se você experimentasse? Eu não recomendo, é nojento e esquisito pra cacete. Mas eu acho que vou aderir a esse bordão. Não vou usá-lo hoje, estou só começando, então... Ah, vamos logo com essa porra! O quadrinho que venho lhes mostrar é o Homem-Aranha e Potestade. Publicada em setembro de 2007, com o roteiro de Karen Drevos e desenhada por José Lacumia. A princípio a ideia é uma tremenda de merda. Dizer que a Mary de morreu por conta do esperma do aranha e ele virou um velho que perdeu sua vida se lamuriando e agora vai voltar à ativa porque o sistema está fodido e o prefeito vai trancafiar a cidade, etc e tal. Olhando por esse lado, é uma merda mesmo, mas deixando ela ser desenrolada por esses caras, ficou digna de uma segunda chance. Se matarmos essa do esperma do aranha, ser radioativo e causar câncer na ruiva, a história fica boa. Viram como apresentei antes, correto? Agora preste atenção. Mary Jane está morrendo, ela está internada em um hospital, Peter precisa ser o aranha naquela noite, mas não quer abandoná-la, mas ela insiste que está tudo bem, e ele segue ao combate ao crime. Ela morre, Peter não estava presente naquele momento, pois bancava o herói, então ele decide abandonar de uma vez o Homem-Aranha, enterrando seu traje junto a ela. Muitos anos mais tarde, Nova York não é mais o que foi, o governo rígido e policiais corruptos exterminaram qualquer tipo de vigilante possível. Mas algo e alguém o forçam a voltar ativa, reluto, ele volta. Porém, alguém nada esperado está no controle de tudo, a cabeça que trouxe o terror a Nova York. Maneiríssimo agora, não. Não falei spoiler, pois pretendo fazê los ler, ou pelo menos ir atrás de saber mais sobre a história. Mas enfim, agora está na hora de falar o real, porque de merecer a segunda chance. Homem-Aranha Potestade tem aquela história, digamos assim, o ressurgimento do herói. O Homem-Aranha se sente culpado pela morte da Mary de Jane, assim como a do tio Ben, etc e tal, ótimo, um toque de emoção, ele abandona a vida de Aranha e passa anos, vivendo uma vida desgraçada em uma Nova York, mais fodida que a vida dele, aquele gosto de amargura que dá ao lendo isso, e alguém, com algo muito importante vem a sua casa, nos dando aquela sensação de esperança e dúvida se ele voltará, ou não, quando ele retorna da maneira mais triunfal o possível, é uma adrenalina a cada painel, e a revelação final, o puta plot que a história lhe entrega, lhe dá um puta de um choque, deixando pasmo, cara, merece ser lida sim, deu uma chance, bom, o vídeo vai terminando, e hoje é o aniversário de dois anos de canal, então, parabéns pra mim, não fiz um especial, mas quem sabe no ano que vem eu compre um bolinho e faço um especial mais digno. E no Natal não teve nada de especial porque, uma que eu estava no Caribe, e outra é que eu não acredito nessa palhaçada de Papai Noel e essas baboseiras. Mas que porra é essa? Que merda é essa? Deixe-me ver. Como assim não acredita mais em mim, seu mongoloide? Porra, 7 bilhões em uma noite, aí dificulta prova um velhinho aqui. E como seu aniversário estava aí do lado já, decidi facilitar as coisas, mas no próximo Natal será no dia, viu? Até lá, Noel. Toma seu presente aí. Presente? Como assim presente? Puta que pariu. É o meu quadrinho favorito. Homem-Aranha Azul. Que foda. Até que o Noel é bom mesmo. Hora de ir pra estante furfura. Bom, já ganhei o presente de Natal e aniversário. Voltei do Caribe, elogiei algo odiado, pois é, hoje foi louco. Tchau pessoal.